Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo de melhorando a arte de outros artistas. Eu deixei lá nos stories perguntando e vocês responderam então que seria do Ger Visuals. Eu já tenho mais dois episódios dessa série, do Calope e do Sarvendra, assiste porque tem muito conteúdo bacana. E lembrando que ela não tem o objetivo de menosprezar a arte muito menos o artista. Eu sou muito fã deles e eu só quero mostrar que tem uma outra forma da gente visualizar uma mesma arte. Mas é isso, espero que aproveitem, aprendam bastante e vamos nessa para Photoshop. Bom galera, here we go. Aqui eu já tenho a manipulação que eu vou fazer o estudo por cima dela. E a primeira coisa que a gente pode estar tá fazendo é exatamente um estudo crítico. Crítico, né, uma observação crítica sobre as informações de uma fotografia, informações de texturas, de volumes e de cores. Aqui eu quero até mais focar nas áreas de cores e também de volumes, beleza? E por onde que a gente começa então esse estudo? É exatamente por trás, mas por que por trás né, porque é pelo nosso céu que nós temos então toda a base de como que os elementos né, que estão compondo a nossa é, manipulação, eles vão estar comportando, então o nosso céu traz toda essa informação dos elementos que nós vamos estar adicionando depois. Observando por isso, então, nós temos aqui dois elementos. Nós temos também o personagem e as cobras, né? O personagem, a gente consegue observar que ele tá interessante. Ele já tá casando muito bem aqui junto com o nosso cenário. Talvez poderia ter uma cor um pouco mais fria aqui nas áreas de sombras. Então, toda essa metade do rosto pra lá, né? Poderia ter uma cor um pouquinho mais fria. Mas, talvez, não tanto necessário. Eu acho que já tá bem interessante assim. Porém, então, nas nossas cobras, né? Que vão ser exatamente as maiores correções que vamos estar fazendo aqui. E vamos começar, então, exatamente por elas. Eu já tenho pra gente fazer todas as correções as coisas mais importantes, que é exatamente a nossa seleção, e aqui a seleção já tem tanto do personagem e um pouquinho aqui das cobras, e a outra que é somente então das nossas cobras, então eu vou primeiro duplicar esse Curves aqui e a gente vai estar então fazendo o que? Escurecendo um pouquinho, eu acredito que elas estão muito iluminadas mesmo as cobras que estão aqui um pouco mais nas áreas de luzes, eu acredito que elas estão muito iluminadas, porém a gente acabou escurecendo toda a fotografia e isso daqui não vai ser interessante, então eu vou começar a fazer alguns ajustes é, tanto limpando esse próprio ajuste Ajuste, né? Como depois criando alguns outros, beleza? Primeira coisa, então, vai ser selecionar a minha máscara, eu vou pegar o meu brush na cor preta e a gente pode deixar o opacity e o flow um pouquinho mais baixos e vamos estar, então, retornando um pouquinho da informação aqui desse meu Curves, ó nessas áreas que estariam recebendo, então um pouco mais de iluminação. Então, todo lugar que teria um pouco mais de luz, eu vou estar retornando esse meu Curves e deixando essa área um pouco mais iluminada, perfeito? Feito isso, agora a gente pode fazer um próximo passo, que é retornar um pouco da informação dela. Como que eu vou fazer essa... Eh, como que eu vou retornar essa informação, olha só que técnica interessante galera, eu vou primeiro selecionar aqui a minha cobra, e a gente vai vir aqui na fotografia original, vou dar o ctrl c, ctrl v aqui nesse momento então na layer 1 a gente tem exatamente as cobras, tanto a seleção dela, e também as informações de pixels né, a informação de imagem dela realmente, perfeito, eu vou levar ela aqui pra cima, e eu quero que essa layer ela traga então somente as informações mais iluminadas da fotografia, então primeiro eu vou ter que escurecer toda a área de sombra, pra isso eu vou abrir aqui o ctrl ou Command mais l o levels, eu vou puxar então as informações aqui das áreas de sombras. Vou puxar um pouco mais, mais ou menos até aqui, eu acho que já ficou legal, posso dar um ok e vamos observar o antes e o depois antes e depois. Ela acabou gerando um pouco mais de contraste também, né? Mas também prevaleceu essas áreas de luzes, que é o mais importante pra gente. Então agora, para eu retirar esse contraste, basta colocar aqui o Blend Mode Screen, ou seja, ele vai estar retirando todo o meu efeito, que é sombra e vai estar prevalecendo, né? Somente aqui as áreas de luzes. Então aqui eu tenho ó, esse efeito, que tá trazendo um pouco mais de brilho para essas cobras. Ele tá muito agressivo, tá? Eu não gosto dele efe desse efeito assim tão potente, não. Então vou criar uma máscara negativa, segurando o Alt. Vou pegar aqui o meu brush Branco e agora a gente vai revelando então de novo, ó, somente que nas áreas de luzes, somente nas áreas que estaria recebendo então a iluminação desse nosso cenário então do nosso sol, perfeito? Então, aqui antes, agora a gente já tem um brilho muito mais importante e muito mais volume também. Agora, para gente fechar esse ajuste de volume, eu quero criar também um ponto um pouco mais iluminado e muito mais pontual também em algumas áreas. Como que eu faço ele? Eu vou começar criando aqui o um curves e eu quero deixar esse meu curves mais iluminado, estourando toda a iluminação mesmo. Então, eu vou trazer o meu highlight aqui pra cima e além disso, eu vou colocar um blend mode como o Linear Dodge, aqui nós temos então toda a iluminação inteiramente estourada né, não é interessante com toda certeza então eu vou estar invertendo a minha máscara o Comedy mais e no teclado eu vou selecionar de novo aqui as cobras beleza, e a gente vai poder então pegar o brush na cor branca e vir revelando então em toda a área que eu, que eu gostaria de estar recebendo essa informação aqui de volume, e olha que interessante galera, até então eu estou utilizando somente informações da minha própria fotografia e até então nem relei também na minha mesa digitalizadora, eu posso colocar um pouco mais de brilho em algumas áreas específicas, mas principalmente focando bem aqui, ó, no contorno, então, da minha cobra. Beleza, vamos observar o antes e depois também desse último ajuste. Antes, agora antes, agora. Eu quero nesse momento ó, agrupar esses três, porque caso você não tenha percebido, nós movemos somente volume. Não me preocupei nem um pouco com cores. A gente fez somente ajustes de luz e sombra. Então aqui eu vou colocar ó, volume. E vamos partir para outro ajuste então que vai ser exatamente das cores, né? Eu vejo que as cobras, elas possuem aqui um pouco mais de cian, então seguindo exatamente com a área de sombra do meu céu, mas eu acredito que elas poderiam receber muito mais influência dessas cores quentes. Então tem uma cor muito mais quente, muito mais vermelho e amarelo também. Então para isso eu vou ser pressionar de novo as cobras, vou abrir agora um Color Balance e a gente vai colocar aqui nos meios tons mesmo, ó, um pouco mais de vermelho um pouco mais de amarelo, a gente pode medir observando pelo céu, então depois também abrir algum tipo de Help Layer, né? Mas aqui eu acredito que já ficou bem interessante pra gente, aqui eu tenho um brilho ó, muito forte nessa cobra, depois eu poderia estar ajustando isso, beleza? Mas somente pra gente observar o antes e depois aqui das cores então antes, agora, antes agora. Como a gente viu, nas áreas de sombras temos um pouquinho de diferença, né? Temos uma cor um pouco mais fria, então posso pegar vou pegar agora o meu brush na cor preta e vim deletando de algumas áreas de sombras aqui nessa minha cobra, para que ela receba um pouco mais de realismo, né? Seguindo sempre então com o nosso próprio cenário, com a informação que o nosso próprio cenário já está indicando para gente. eu Posso também agrupar agora tudo isso daqui e colocar a de adjustments coloquei tudo errado. Vamos observar aqui o antes e depois desses ajustes que nós fizemos e depois eu quero colocar um pouco mais também da minha própria identidade aqui nessa manipulação, né? Fazer alguns ajustes um pouco mais é, do meu gosto realmente. Então, por enquanto, eu estou trabalhando com o realismo. Observando junto com o céu, a gente conseguiu ter uma referência, né? Pra colocar em todos os nossos elementos. Antes de fazer um pouco mais do meu gosto, eu quero somente fazer alguns ajustes. Tem principalmente esses volumes aqui, ó, muito potentes. Então, quero ajustar isso daqui e depois a gente parte pro resto. Talvez aqui já ficou legal. Então, vamos nessa agora, colocando um pouco mais do pitaco realmente pessoal, né? Aqui eu quero começar criando um glow Então eu vou criar uma nova layer, botar o blend mode Screen, coloco uma cor quente e agora eu Vou dar um simples clique aqui no cantinho Um clique talvez um pouco maior, gerando glow Um pouco maior. E para finalizar também Eu quero fazer um ajuste agora no meu cenário E depois também no personagem. É um ajuste super Pessoal, beleza? Então agora eu vou selecionar Aqui o meu personagem e eu vou começar Criando um color balance. Esse meu color balance Vai ser ao contrário, então vou dar o ctrl Command mais na máscara e a gente vai fazer O seguinte ajuste. Eu vou colocar aqui no shadows um pouco mais de vermelho e um pouco mais de azul para criar magenta. E aqui nos highlights, nessa área aqui de baixo, um pouco mais de vermelho e um pouco mais de amarelo. Colocando umas cores um pouco mais quentes realmente. Então a gente tem esse resultado aqui e a gente pode finalizar então pelo nosso personagem. Então para isso eu vou selecionar aqui a máscara de novo. Vou criar um color balance e a gente vai fazer o seguinte ajuste. Colocando shadows um pouco mais de vermelho, um pouco mais de azul. E praticamente isso, eu acredito que não preciso trabalhar as áreas de luzes. Galera, eu acredito que a gente finalizou, eu quero deixar aí pra vocês também um antes e depois, mas principalmente pedir pra que você deixe aqui no comentário, né, o que você achou, se realmente foi mais interessante, ou se por acaso, né, eventualmente eu estraguei com a manipulação aqui do G Visuals. Então é isso, galera. Eu agradeço muito ao Ger Visuals por ter liberado para postar essa manipulação e principalmente por você, né, que está acompanhando e seguindo o canal aqui frequentemente. Então muito obrigado, eu espero muito que você tenha aprendido aí junto comigo e a gente se encontra então no próximo vídeo.